Hoje é dia de falar de Caleb Dressel e tem que falar mesmo, afinal, o nadador americano, o melhor nadador do mundo na temporada passada, classificou para o Pan-Pacífico. Venceu ontem a prova dos 100 metros na do Borboleta, na seletiva americana, nadou para 50-50, garantiu a vaga dele no Pan-Pacífico. Ele estava na Berlinda, aquele sexto lugar do 4 por 100 metros, nado 100 metros nado Livre, ainda daria chance, ainda teria chance de classificação para entrar pelo revezamento, mas era o último critério. Mas ontem no terceiro dia dos cinco de competições ele, de, da competição ele garante a vaga faz 50-50 melhor tempo do mundo em 2018 aliás é o melhor tempo eh, dele, Caleb Dressel, no sem borboleta, em solo americano. Melhor que isso, ele já nadou três vezes. Ele nadou 50-07 na eliminatória do Mundial de Budapeste no ano passado, 50-08 na semifinal, e aí aquele 49 maravilhoso, quase batendo o recorde mundial, ficando apenas 5 centésimos de bater o recorde mundial do Michael Phelps, depois de ter nadado a prova dos 50 metros na do livre. Caleb Dressel ontem naquele 100 metros borboleta, Uh, na minha opinião, teve uma prova bem melhor do que nas provas anteriores, e quando eu falo melhor, não é só o fato de ele ter ganho, não. Ontem a gente viu o Keller Dressel com a saída que a gente está acostumado a ver, não só a velocidade de reação dele, que é normal, mas, principalmente, a entrada dele na água, o trabalho submerso, toma a frente, pega uma vantagem no início da prova. Ele deu uma mancadinha com relação à virada. Ele dá uma redução, tem uma redução de velocidade na aproximação de borda, que ele acaba compensando com uma bela, um belo submerso da virada. Depois, de Dressel vai embora, ganha a prova e, e aquele final de prova maravilhoso. E chamou muito a atenção a perna dele no segundo 50 metros, e o final de prova é que ele consegue fazer 10, 12 metros sem respirar, que é realmente espetacular. Uma coisa que eu gosto demais do Kevin Dress, eu até citei no blog do coach hoje, é de que eu gosto demais das entrevistas dele, porque ele é um cara muito aberto, muito simples, e ele, e ele se menciona que não tem como negar que foi um bad swim. né? O bad swim, que foi o 100 metros foi uma prova ruim que ele fez no primeiro dia de competição. E ele diz que faz parte do esporte, isso é o que mantém ele ativo. Isso é bom, isso é interessante, Eu acho que a, a resiliência do nadador é fundamental para esse momento. Não há dúvida que todos os olhos estão voltados para, para Caleb Dressel, que hoje é o maior nadador não só dos Estados Unidos, mas provavelmente do mundo. E a capacidade de recuperação dele foi muito boa. Não é o ela, Dressel que a gente viu no ano passado, ainda não é aquela, aquela, aquela, aquele estilo fácil, aquelas coisas mais suaves que a gente viu no ano passado, ele estava sobrando muito. Provavelmente houve uma mudança, Eu acho que isso é muito importante que você saiba. Como acabou a temporada universitária em março, existiu um novo programa, por exemplo, Greg Troy deixa de ser treinador da, da, da equipe universitária para se dedicar exclusivamente ao Gator Swim Club, é por algum motivo. Desde então, o programa de Dressel mudou. Essa semana até nos comentários que eu recebi do Carlos Jaime, que foi nadador do Greg Troy, que menciona Provavelmente o Troy tá sacando a bota no Dressel, que é isso, botando muita carga, muito volume, porque está de olho lá na frente A programação do Greg Troy com certeza é para fazer do Caleb Dressel o grande nadador, não só dos Estados Unidos no ano que vem no Mundial, mas principalmente em Tóquio 2020. Essa carga que o Greg Troy, que é o trabalho que ele acredita que está sendo trabalhado, já deu resultado com o Ryan Lott, que está sendo programado agora para o Caleb Dress, exatamente focando para o grande resultado que deverá acontecer nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Assim, eu acho, inclusive, que o Dressel perdeu um pouco da sua velocidade, coisa que pode ser recuperada um pouco mais para frente com um pouco mais de descanso. Outra coisa que a gente não sabe, a gente não sabe até quanto ele está descansado nessa competição. E o descanso faz muita diferença, a velocidade só vem com o descanso. Velocidade, você não consegue ter velocidade, porque é um dos fatores, além de natural, que pode ser desenvolvido também, incrementado também. Se você não está descansado, a velocidade não aparece. Então, o, o Dressel não está veloz, como nós vimos no ano passado. Você está precisando um pouco mais de descanso. Provavelmente essa mudança de programação, que é natural, que aconteça, até porque o foco é mais para frente. Essa mudança de programação, essa mudança de planejamento, talvez, inclusive, como era fácil para classificar para esse PAN Pacífico, e é fácil, para o Keller Dressel, que está com os tempos muito à frente do, dos demais nadadores, ou seja, ontem ele ganhou a prova, não fez o melhor dele, mas é o suficiente para ganhar a prova. E outra, ele entra no, no, no Pan-Pacífico com uma prova e pode nadar todas. Então, por conta disso, provavelmente o Troy pode ter jogado um pouco com isso. Afinal, estamos a menos de um mês da disputa do Pan-Pacífico. Provavelmente o descanso muito maior está por vir, e aí sim os grandes resultados. Ou seja, nós vamos ver o Keller Dressel nadando todas as provas, inclusive 100 metros nado livre que ele ficou em sexto lugar na, na seletiva e no, nos nossos padrões de interpretação ah, ele não vai nadar a prova Você vai sim, porque na seleção americana entrou na seleção, todo mundo nada tudo aliás, eu hoje tem dois dias de competição hoje tem os 100 metros na do peito amanhã tem os 200 medley e os 5 livre para o Dressel eu não sei se ele vai nadar essas provas sinceramente, fico em dúvida talvez sim, talvez não provavelmente os 200 medley quase certeza que não e eu digo por quê? Michael Andrew faz uma grande competição, um nadador jovem, americano, que tem um sistema de treinamento diferente, está muito veloz, e é um nadador perigoso. São dois grandes nadadores. Mesmo assim, Michael Andrew é capaz de nadar para um 21.5, 21.6, coisa que eu acho que o Dressel faz até com uma certa facilidade. Mesmo assim, não se pode se desconsiderar, até porque... Michael Andrew ter nadado todas as provas de 50 metros para sua melhor marca pessoal. Nessa última sexta-feira, ele nadou três provas, nadou as três finais. Ele ficou em terceiro no 100 metros na do Borboleta. Venceu os 50 metros da do Peito, ameaçando o recorde americano da prova. E ficou em quarto lugar na prova dos 50 metros da do Costas. Três finais no mesmo dia, em alto nível. Não é nada fácil, gente. Não é nada fácil. Então, por conta disso, Michael Andrew. É um nadador perigoso para provas dos 50 metros. E aí, quem sabe, até o Michael Andrew possa, inclusive, brigar por uma vaga do Pan Pacífico. Até agora, Michael Andrew não está na seleção do Pan Pacífico. Essas provas de 50 metros não contam para o Pan Pacífico. Ele está na seleção do Mundial, já ganhou 50 gols dentro 50 peito. Essas duas provas lhe dão a vaga para estar no Mundial de Guanju. Mas para o Pan Pacífico, ele vai ter que estar na prova de 50 metros da Drive. E pode até entrar como primeiro colocado automático, ou como segundo colocado, que aí é abrindo-se a possibilidade de levar seu segundo nadador, que é um dos critérios que aparece. Mas é um dos critérios mais atrás. Automaticamente, só se ele ganhar a prova de 50 metros na do Livre. O mundo comemora, a natação comemora, mas o Kyler Dressel está no Pan-Pacífico. E eu digo por que comemora? Porque a gente quer ver os melhores nadadores dentro d'água. E Kyler Dressel é um dos melhores do mundo. A gente volta amanhã. Até lá.